Queridos, esse aqui é o pastor Paulo Reis, do Ministério Apostólico da Fé. Ele vai dar um depoimento, porque na verdade ele foi ponte. E isso é muito bom, porque é uma visão de reino, não uma visão de império. Paulo. É verdade. Queridos, estamos aqui para declarar e para trazer a convicção ao teu coração que essa terra é uma terra muito produtiva. Uma terra que vai trazer muitos frutos. E eu tenho certeza que esse lugar dará pelo menos a 100 por 1. A uma colheita extraordinária... Sendo migrada para este lugar. E você faz parte para que isso aconteça. Deus te abençoe, querido. Ó, oh, ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinha. Tamo junto. Amém.